Oi Brandão, oi pessoal, bom para mim a Rosa dos Ventos é... é o meu porto seguro, meu primeiro contato com a Rosa dos Ventos foi em 2002, 2003, 2003 eu saí do Brasil e aí antes de tomar essa decisão de ir embora eu passei 10 dias na Rosa dos Ventos que me ajudou muito nessa decisão, desde então ela passou a ser meu porto seguro, eu acho que sempre vai ser é, depois, quando eu vinha de férias para o Brasil, eu procurava passar pela Rosa dos Ventos, nem que fosse um dia rápido, mas eu procurava passar por lá. E depois, quando eu voltei para o Brasil, é, eu tive que tomar algumas grandes decisões, para mim, que foram grandes decisões, né, com relação ao meu pequeno negócio, onde morar e tudo isso, e foi na Rosa dos Ventos que eu, que eu consegui, assim, centrar em mim, sabe, para tomar minha decisão. Então, para mim, a Rosa dos Ventos é um lugar muito especial, eu me sinto acolhida, é, eu me sinto especial <risos> e eu sinto que eu falo a mesma língua das pessoas que frequentam ali também. Então, assim, Brandão, gratidão por esse coração enorme, né, por ter esse espaço fantástico de partilha. E, Maristela, você mesmo uma fofa né, com essa ideia de a gente deixar o depoimento. É, eu acho que é isso. Um beijo. Obrigada.